Pois aqui está minha vida, pronta para ser usada. Vida que não se guarda nem se esquiva, assustada. Vida sempre a serviço da vida, para servir ao que vale a pena e o preço do mundo. Atajeira e Dianurico, e Tequari, para as cinco e meia. O Jato Alcá de Toda das quarta, sexta e o um domingo, às cinco e meia, para a cidade de Quari, hein? Linda Chaperia Marcelo. Cadê os pregando de plantar? Só os pingos seco que gostam de ouvir as caretas na cozinha em casa. já é quase, é quase madrugada. Eu não ouvi com você no pensamento. Ainda que o gesto me doa, não encolho a mão. Avanço levando um ramo de sol. Mesmo enrolada de pó dentro da noite mais fria, a vida que vai comigo é fogo, está sempre acesa. Vem da terra dos barrancos o jeito doce e violento da minha vida, esse gosto da água negra transparente. A vida vai no meu peito, mas é quem vai me levando. A petição ardente velando, girassol na escuridão. Então a gente tenta ressignificar cada conquista nossa. E chegar no centro de Manaus, no Teatro Amazonas, com a gravação do CD da primeira mulher indígena, de Joana Tikuna, foi como a gente conseguiu entrar no teatro protagonista da nossa história, do nosso canto sagrado. É um ato de resistência para gente. Carrega um grito que cresce cada vez mais na garganta, cravando seu travo triste na verdade do meu canto. Canto molhado e barrento de menino do Amazonas que viu a vida crescer nos centros da terra firme. Que sabe a vinda da chuva pelo estremecer dos verdes. E sabe ler os recados que chegam na asa do vento. Mas sabe também o tempo da febre e o gosto da fome. deixa tá boa não vai ser nada As águas da minha infância perdi um medo entre os rebojos, por isso avanço cantando. Estou no centro do rio, estou no meio da praça. Piso firme no meu chão, sei que estou no meu lugar como a panela no fogo e a estrela na escuridão. É mulher preta no rap, como eu mostro na luz, que é como não, não, chate, boca, não, quero, não é, mas eu me a boca desse mundo, é que vem. É mulher preta no rap, com toda traca, com o que der, é fica pra por lá de sem raio. Hoje te vejo bem segura o meu pai. É muito significativo que, por exemplo, o rap né, esteja ocupando esse espaço aqui, especialmente né, por ser um museu, por ser um espaço histórico e também por ter sido um, um, um lugar criado né, durante o período colonial do Brasil, onde morreram muitos negros, morreram muitos indígenas, tá ligado? Muito sangue foi derramado, provavelmente para que esse lugar fosse construído. Então, assim, tá ressignificando as coisas hoje em dia pra mim, é o principal objetivo do meu trabalho. O ocupar ainda continua sendo uma das ferramentas da resistência da arte, para que a arte continue viva e a gente continue respirando arte, entendeu? E na praça, nos locais públicos, Querendo ou não, é onde a gente se encontra. O que passou não conta, indagarão as bocas desprovidas. Não deixa de valer nunca, o que passou ensina com a sua garra e seu mel. Por isso é que agora vou assim no meu caminho, publicamente andando. Não, não tenho caminho novo. O que tenho de novo é o jeito de caminhar. Aprendi, o caminho me ensinou, a caminhar cantando como convém a mim e aos que vão comigo. Pois já não vou mais sozinho. Porque eu não vivo de rock'n'roll, eu não vivo de produção. Eu vivo do meu trabalho. Rock'n'roll é amor, é diversão. Rock'n'roll é o que realmente corre nas minhas meias. E Aqui tem a minha vida Feita a imagem do menino que continua varando os campos gerais e que reparte o seu canto como seu avô repartia o cacau e fazia da colheita uma ilha de bom socorro. Feita a imagem do menino, mas a semelhança do homem, com tudo que ele tem de primavera, de valente, esperança e rebeldia. Vida! Casa encantada, onde mora e mora em mim Te quero assim verdadeira, cheirando a manga e jasmim. Que me seja deslumbrada como ternura de moça rolando sobre o capim Vida, toalha limpa, vida posta na mesa Vida brasa vigilante, vida pedra e espuma sapão de amapolas, o sol dentro do mar Estrume e rosa do amor A vida, a que merecê-la Mas que coisa linda! Choperia Marcelo! Cadê os pregueiros de espreitar? Só os pingos teus que gostam de ouvir as cara da coisa em casa. já é quase, é quase madrugada eu não me ouvi. Com você no pensamento a insistir, eu não durmo assim falar contigo.